Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje eu tô trazendo a música Deus Proverá, da cantora Gabriela Gomes, ok? Bom, música que está em... Parece para mim aqui que é um ré menor, tá? Ré menor, relativo de fá, né? Ré menor, beleza? <risos> bom, antes da gente ir para tutorial aí, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, tá bom? Ativar o sininho, porque se você não ativar... Não recebe as notificações do canal, tá bom? E não esqueça que a cifra da música está na descrição do vídeo, tá bom? Também vou colocar aí na descrição um link para você baixar uma apostila com 100 louvores cifrados. E também vou colocar outro link tá com um manual aí é, básico para tecladistas aí, com várias técnicas e acordes aí totalmente de graça para você baixar, tá bom? Vamos para o tutorial então? Bom, introdução. Tem quatro acordes, tá? Ré menor, Si bemol, Fá maior e Lá menor, ok? Bom, de novo ó, Ré menor, Si bemol, Fá maior e Lá menor, ok? A música começa com uma melodia junto com um backing vocal, né? Inclusive, essa melodia, ela se repete várias vezes durante a música, faz E aí entra o um acorde, tá? Você pode fazer tá? O dedo fica meio feio aqui, mas o negócio é o resultado final, né? E aí você vai pro bemol, e aí faz de novo Essa ideia aqui, tá? Então, eu vou passar pra vocês o ultra super detalhado, tá bom? Ó Sobre o Ré Ou melhor Antes de entrar o Ré, vai fazer isso aqui, ó Fá Dó Si bemol Lá Na hora que entrar o Lá, entra a mão esquerda Tá? Então, ó Beleza? Tá? E aí, aqui você pode fazer, ó Aí vai pro próximo acorde, que é Si bemol, tá? Você pode fazer aqui, né? Aí vem de novo, ó. Aí cai no Fá. Beleza? Lá menor, tá? Vou fazer daquela forma simplificada. Vou subir uma oitava aqui, para ficar fácil aí de visualizar, ok? Então, ó. Fácil, fácil, fácil, mamão com açúcar, beleza? É, aqui você vai usar o quê? Um piano com pad? Eu tô usando um piano elétrico aqui, que eu decidi hoje mudar um pouquinho, né? Mas se você quiser, você pode usar um piano acústico, mais o pad, que é esse timbre de fundo aqui, que tá... Uh, beleza? É, talvez seu teclado possa ser um PSR, ou um caso alguma coisa assim, é um teclado mais simples, né? E aí você vai fazer o que? Você vai procurar o armpad, tá? A gente vai piano mais o arm pad Como é que é se mais, William? Dual voice, dual layer, depende do tipo do teu teclado. São duas vozes, tá? Piano mais pad. Para teclados arranjadores, normalmente é o armpad, ok? E vamos lá, então. Não sei cantar a música, tá? É... Entra o Ré menor. Eu posso até estar aflito, si bemol mas nunca derrotado estou lendo a letra aqui ó. eu posso até chorar eu posso até sofrer vamos lá então é, essa parte aqui da música praticamente até o último Deus proverá serão quatro acordes vai ser Ré menor Si bemol Fá maior Dó maior Aí vai para Ré menor de novo Tá, eu posso até é, Mas vou amanhã virar Si bemol E a minha fé será Fá Recompensada Dó é, E o meu Deus Não falha Si bemol Beleza Aí para entrar faz o o, o o E entra no Ré menor Eu posso até estar ferido mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado. Vou voltar, tá, gente? Calma aí. Mas o amanhã virá. E a minha. F... Cadê? Me perdi. E a minha fé. E a minha fé será. <risos> não sei cantar. Recompensada. E o meu Deus não falha, não. Não falha, não. Beleza? Até aqui, tá? Vamos, vamos fazer essa parte aqui. para você pegar onde entra o, o O no meio aqui, ó. Entra o Ré menor. Posso até estar aflito. Vou só seguir na letra. Mas nunca derrotado. Eu posso até chorar. Eu posso até sofrer. Mas o amanhã virá. E a minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha. Vai pro si bemol. Espera um pouco. E faz, ó. Tá? É, William, como é que eu sei a hora de entrar com esse ou? Vamos lá. É, e a minha fé será recompensada. Ó, vamos lá. Contando os tempos. E o meu Deus. Não falha. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Tá, ó. O tá, meu Deus não falha. Ah, ó, Me perdi. E a minha fé será? Calma é que eu quero achar o tempo. Compensada. E o meu Deus não falha. Dois, três, quatro. Um. Dois, três e quatro tá vendo? É isso aqui, tá? Então, você vai fazer é, esse acorde de si bemol duas vezes, vai contar até 4. Um, dois, três, quatro, um, dois. No três você vai entrar três e quatro, tá? Três e quatro, três e quatro, beleza? É, eu queria saber cantar a música, mas eu não sei mesmo, tá? Daí... Eu, oh, oh, oh, oh, aí entrou no Ré menor. Eu posso até estar ferido. Si bemol. Mas nunca destruído. Fá. Eu posso ser provado. Dó. Para ser aprovado. Ré menor. Mas amanhã virá. Si bemol. E a minha fé será Fá recompensada. E o meu Deus não falha. e segura duas vezes o Si bemol. Beleza? Aí agora a outra parte do não vivo pela, pela vista é a mesma sequência de acordes. Ré menor. Si bemol, Fá e Dó. Tá? Então vai ser. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá. Deus proverá. Olho para o para o alto, então. Vem meu socorro, sim? Deus proverá. Aí vai vir o dó aqui, ó. Deus proverá e aí já vai para a introdução de novo, volta tudo. Beleza? Então, a gente vê até essa parte, tá? Então eu tô só segurando os acordes, tá? Qualquer coisa no final, eu toco com piano puro, tá? E aí eu tento dar uma preenchidinha, apesar que não, né? Fazer só um dedilhado básico aí para quem é mais iniciante aí, quiser tocar sozinho na igreja, conseguir se virar bem, ok? Vamos para a próxima parte então? Antes da gente continuar no tutorial, eu gostaria de mostrar para vocês aqui o meu curso, tá? Então você pode acessar aqui o curso de oficial.com para estar tá conhecendo aqui o meu curso, ok?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 Bom, aí agora vai vir o solo, tá? O solo vai ser como? Vai fazer aqui, vai estar tá no... Cadê? Hum... Olho para o alto, né? Olho para o alto, então Vem, vem o socorro Sim, Deus proverá Deus proverá Aí vai vir, agora o solo que vai ser, ó Sol menor Sol menor é, Ré menor, Fá e Dó. Só isso, tá? Então, vamos lá, ó. Sol menor, Ré menor, Fá e Dó, tá bom? É, entra aqui, ó. Deus prover. cadê? Deus proverá, Deus proverá. e vai vir, ó. cair o sol menor, você vai entrar com esse si bemol. Beleza? Bem devagarzinho, né? Ok. Aí agora vai pro ré menor, tá? Eu vou fazer aqui, ó, aberto. Vou fazer fechado, né? Ó. Aí invés de, no ré menor, ao invés de cair no si bemol, só vai cair no lá. Vai fazer. No fá Vai ser a mesma ideia. Vai começar pelo Lá. Quando cair no Dó, você vai terminar em Sol. Tá vendo? Agora eu vou fazer uma vez devagar. Vamos lá? É. Deus provê. E aí cai no Dó. Beleza? Até aqui, tá? Aí daqui, terminou o solo, que pelo que eu ouvi lá é só uma vez. Você vai entrar então com o quê? Com Sol menor. Deus proverá. Quando o azeite da farinha falta, Ré menor, tá? Depois é, vai vir um Dó com Mi, Fá. Dó, tá? Então deixa eu fazer essa parte de novo ó. Deus proverá Quando o azeite da farinha Falta E a minha força se esgotar Deus proverá Tá vendo? Deus proverá Mesmo cego Me, fa me faz enxergar Mesmo falho Me faz andar. Sobre as águas. É, pra caramba, eu vou cantar com os meus, não sabe. <risos> tá, vamos pegar esses tempos: 1, 2, 3, 4. Vai pro Ré menor. 1, 2, 3, 4. Tá vendo o Dó com o Mi no 4? Cai no Fá. 2, 3, 4. Dó. 2, 3, 4. Sol menor. 1, 2, 3, 4. Ré menor. 1. Três Dó com 4. Fá Dois Três Quatro Beleza? Essa é a parte do Deus proverá E aí depois volta para o Não vivo pela vista Que é a mesma coisa Não vivo pela vista Não vivo pela fé Então Deus proverá Deus proverá Sei cantar, olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Aí aqui o final vai rolar o seguinte: vai ser a introdução, só que os acordes eles vão mudar um pouquinho. O final vai ser: vai cair no um Ré menor, Si bemol. Fazer o de novo e vai cair no Ré menor e de novo Ré menor e aí acaba no Ré menor, tá? Então final, ó, tocar um Fá aqui, Deus proverá, Deus proverá, ruim cantar isso aqui, tocar hein? Tá, caiu no Ré menor aqui, vai pro Si bemol. Faz de novo, ó. Cai no Ré menor de novo. Segura o Ré menor de novo. Ok? É isso aqui. Gente, não é difícil, tá? É até suave, tá? Questão de dedilhado, tá? Aqui o básico dos básicos vai servir. Tá vendo? Eu pus no um piano puro aqui, né? Então, ó, um e dois e três e quatro, é tá? Um e, dois e três e quatro, um e dois e, três e, quatro, um dois três quatro, um dois três quatro. Com esse dedilhado aqui, você se vira bem em todas as partes, tá? Ó. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha falta E a minha força se esgota, Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Tá vendo? Se vira lindamente, tá? Com esse dedilhado e eu tenho uma novidade pra vocês aqui Eu arrumei outro microfone, tá vendo? Ó? Que não falha, tá? Eu vou até pegar o papelzinho da loja aqui. Deixa eu ver. Será que tem o um nome? Não sei se tem o um nome aqui da loja não. Seu produto chegou. General Áudio. Não sei de onde eles são. Sei que o DDD deles é 44, tá? E eu gostei aqui, viu, do material que eles me enviaram. Que eu comprei, na verdade, né? No Mercado Livre, tá? É um microfone que eu tinha um preconceito do caramba. É uma marca chamada Arcano e... Tá aqui, ó, bonitinho, funcionou, gostei do som, né? Então aí, ó, parabéns aí, tá, pra General Audio, beleza? Pelo produto que vocês me venderam aí, tá? É muito melhor do que aquela porcaria daquele AMW que eu tava usando lá, que eu comprei na Eletro Legal, tá bom? <risos> um abraço aí pra vocês da General Audio, tá? Gente, é isso aí, tá? Muito obrigado aí pela paciência de ver eu aqui errando, cantando, sem saber letra, Pagando um mico aqui no YouTube todo esse tempo, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. E aí, vamos ver aí o próximo tutorial aí. Vai colocando aí na descrição, no, na descrição, quem põe sou eu, pô. Vai pondo nos comentários do vídeo é, mais músicas. Eu preciso saber o que, que tem aí pra fazer, o que, que eu não fiz. Eu tô lendo os comentários de vocês, tá? É, vou ouvindo algumas músicas pra ver, essa daqui mesmo foi comentário de vídeo, tá bom? E aí eu vou olhando lá, tá bom? Vai que eu deixo passar alguma coisa aí, vocês têm que me lembrar. Ok? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, tá? É, e só para reforçar, o link do curso tá aí na descrição, tem um curso que é do Deus NIR, tá? A harmonia gigante, legal, hein? Comprei o curso, é, tô dando uma olhada, tem uns acordes torto lá, então eu recomendo para vocês, tá bom? E Deus NIR, um abraço para você aí, Deus abençoe, hein? Gente, o link do curso dele tá aí na descrição também, tá bom? Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, hein? Tchau!